E aí, Sir? Tudo então, bem, Sir? Tudo bem? Como está vossa senhoria? Estou aqui na... na plenitude da existência. Que bom! Eu também! <risos> que bom! Então nós nos encontramos no mesmo lugar? Eu estou na plenitude. A existência é um bônus. <risos> é uma zona de convergência. E, por acaso, sustenta a nossa interação, <risos> não é? Tudo bem, então estamos o universo comum é uma mesma... zona de convergência onde convergem muitos padrões comuns aos seres que comungam da universalidade comum daquele espectro vibracional. Por isso é uma consciência, você tem ciência comum daqueles aspectos sustentados, comumente formando o que é real e concebido por meio da realidade. Habilidade, que está intimamente ligada à liberdade, que, por sua vez, favorece uma percepção de existência. Que quando não limitada, com vieses interpretativos e crenças bloqueadoras, limitantes, fodidas Geram uma percepção existencial Que tem ciência do que percebe, consciência do que vê e sensibilidade do que enxerga E ao mesmo tempo, humildade para compreender que há uma vastidão de dados que não se percebe, concebe ou enxerga. E ao mesmo tempo não se sente amedrontado, viciado, limitado, destroçado, fodido. Porque a zona de convergência é conveniente às sensações benéficas do ser. <risos> Ela não é nossa é né? como, como dizer que é. não é. é isso nos coloca em um ponto crucial da nossa da nossa percepção filosófica da consciência e a liberdade existencial isso nos coloca em xeque pois nos situa em uma percepção filosófica a uma condição do meio ambiente humano que é desfavorável em muitos aspectos de direito humano e é favorável a outros aspectos que corrompem o direito humano e e né? mas mas mas <risos> contudo não o bastante dessas tretas do caralho né? <risos> temos o conceito da, da criação de uma ideia fundamental. Agora nós iremos falar de ideias fundamentais, Juliana. A ideia fundamental não, não, tem, não tem nada em especial, só que ela fundamenta mentalmente uma, uma, uma grande árvore. De, com inúmeras conexões que sustentam muitas dessas prensas, muitos dessas, muitas dessas limitações muitas dessas babaquices atuais segregação racial limitação e, e condicionamento social e econômico problematização de direitos e etc, etc, etc uma dessas crenças fundamentais, que dão fundamento à idiotice. Idiotice num julgamento próprio e pessoal. Porque se acreditava que era o melhor. Foi uma jogada para manipulação que deu certo, depois virou regra. E os que fizeram a jogada morreram, porque duraram uns oitentinha. E aí foi assumido como verdade, verdade, verdade, e uma mentira se tornou verdade e lei para muitas gerações. E estamos falando não de toda a humanidade, estamos falando de parte da humanidade. Mas parte dessa humanidade já é um bom começo para a gente des desmistificar a ideia de trevas e luz. Não existe trevas. Trevas é ilusão, trevas não existe, pare de acreditar nas trevas, pare de alimentar qualquer ideia de trevas, porque não existe, as trevas que existem são uma, uma, uma parte da realidade que muitos que acreditam nas trevas sustentam tais trevas, o que existe é luz e não luz, iluminado, não iluminado, luz acesa no luz não acesa. Percebeu, não percebeu. Enxerga, não enxerga. Entende, Tchuliana? Entendo, Tranca inclusive a própria a condição do aparelho visual da gente perceber a luz, ele só percebe um certo espectro da luz, mas não quer dizer que há a luz em todo o amplo espectro... Mas, é... de fato, também. Boa, boa analogia. Então, então se então... vamos pela física, ah, e pelos fótons e pela definição do que é luz é, vários desses sentidos uh, podemos é, metaforizar e dar o contexto né? isso. isso sabendo disso sabendo disso temos o, o, os nossos os nossos uh, dilemas pessoais Tribais e existenciais, todos eles baseados nas trevas. Então, ó Ser Tranca-Rua poderoso, eu não digo que não há trevas, eu me responsabilizo por todas as trevas que possam existir e possam amedrontar qualquer um que nos ouve e acredita no nosso trabalho. Se você vê trevas e sente trevas e luta com as trevas e não quer lutar com as trevas, mande para o Tranca Rua. <risos> não quero incomodar. Ah, eu te amo, Tranca Rua. Manda para o pote. O fato de você negar o que não existe, o que não é fundamental, o que não é crucial para a sua existência, mas você se sentir de boas. E você tem um lugar de acolhimento, de proteção. Eu te protejo, pequeno gafanhoto. <risos> Venha comigo, eu te protejo. Eu sou invulnerável, né? <risos> sou, eu sou insuperável, inquestionável. Sublime! E, e é isso. É, eu acho que eu já fiz minha síntese, já fiz uma boa... dei uma boa explicação, já temos um bom fundamento. É isso aí. Alguma dúvida, Juliana? Nossa, tranca! Me desculpa, mas eu tô com algumas dúvidas, porque... O que é trevas nesse sentido? Porque, por exemplo, para eu dormir à noite, eu durmo num ambiente trevoso. Eu apago a luz do quarto e assim é, se estabelece o conforto para o meu sono. Um, se eu, é um se ambiente eu tô sem muito... luz, né? É, um... é porque eu vou, afinal de contas eu vou repousar, eu vou fechar os olhinhos, repousar, descansar. Um, mas ali a luz, ali ainda é a fótons, mas há uma, uma quantidade de fótons que eu não consigo perceber e assim fica gostosinho para dormir. Um, por exemplo, se eu tô eu não sou um ser que gosta muito de ficar no sol, então eu gosto sempre de uma sombra de uma árvore ali, debaixo da árvore é um ambiente sombrio, é um ambiente de sombras, é, mas é um ambiente gostoso, confortável, entende? Sim. A luz intensa do sol está ali modulada para o meu conforto, para a minha, para, para, para a minha diversão, para a minha liberdade existencial de me sentir confortável. Ah, então eu não, não consigo entender o, esse conceito de trevas que você está tentando apresentar. O que seria o que seria isso? A maldade, como uma coisa... dissociativas, o castigo do inferno, os seres trevosos que vêm causar o mal e manipular a população. Isso aí que eu estou dizendo. Ah, então seria como sinônimo de maldade dissociativa, trevas dissociativas, trevo trevoso, maléfico sabe, triângulo do drama? É, sei, seus é diversos representantes do, do, do mal no triângulo do drama, onde já houve eras em que a mulher era o representante do mal, que estava ali te tentando... Um, é, verdade, um ser, um ser de uma outra tribo, era um representante do mal, os seres bárbaros que não pertenciam a, ao, ao território do Império Romano, eles podiam ser massacrados, dominados, porque afinal de contas eram bárbaros, eram maus. Agora que então... você recebeu a fichinha do triângulo do drama, tudo que eu disse não ficou mais brilhante? <risos> É, exatamente. Tá bom, então é o uso do termo trevas como se fosse ali um, um, um no Triângulo do drama, a gente tem o, o vilão, né? E a projeção de um vilão, de um mal, de um malvado, e a luz como se fosse o, Boa. o, o no, no triângulo do drama o salvador, e o ser ali como uma vítima. Pois é tá certo. E ele não percebe que ele mesmo está designando esses papéis e entrando nesse, nesse psicodrama da Isso. sua própria autoria. Isso. Muito bom, né? Parabéns para mim, parabéns para mim. Então, parte dessa ideia fundamental de que há um inimigo. Isso. Isso bloqueia a consciência, castra a liberdade e condiciona a existência. Não há plenitude existencial com a existência de um inimigo. É, não há, porque assim o ser está sempre à mercê de, de algo, ele está sempre... Um em ressonância com experiências onde alguma coisa ruim vai pode acontecer com ele a qualquer momento, ele precisa estar sempre em estado de alerta. Exato. E o, o próprio organismo biológico, o nosso veículo corporal para liberdade existencial que expressamos aqui nessa vivência na, na Terra ou em qualquer outro lugar, uh, ele, ele não reage bem a esse esse esse senso de alerta constante. O corpo começa a dar um, um mandar um, uns e-mails falando que não tá legal produzir cortisol assim o tempo todo e etc. Porque os hormônios vão reagir ao que as informações que o ser conta ao corpo sobre onde ele está, certo? Exatamente. Entendi. E como você sai disso então você vai falar uma coisa se né? tem medo tem um irmão mais velho aí oferecendo oferecendo dispondo proteção e tudo sem se entender de... o que eu expliquei sobre consciência liberdade e existência você não tem mais problemas com qualquer inimigo entendi então a consciência como assim assim ci... a ciência comum daqueles aspectos que formatam o que é real. Naquela comunalidade existencial chamada vida entre seres. Uhum. E a percepção existencial como ciência do que se percebe e consciência do que se vê. Fato. São regrinhas básicas, já estamos. Tão... Chegamos ao ponto de dar o caminho das pedras. Olha que beleza. Olha só. Que beleza. Então é isso aí, minha hum. querida. Minha querida Tio hum. Chuyana tá famosa, sabia, né? Você sabia, né? O que é isso? A Eu gente tá começando não. a vender nos Camelô dos, das, do subúrbio das galáxias, os nossos conhecimentos. Não sei de nada. <risos> Sou um ser pimpão numa existência de ser pimpão e não sei de nada. Então vamos lá, coisa. do Pequena Pimpolha. Fiquem com Deus. Paz, plenitude, tranquilidade e até. Gratidão, Tranca.